E aí, clãzinho, tudo beleza? Estamos aqui agora na. Estamos nessa câmera aqui, na câmera Al-Qaeda, porque eu tinha perdido meu carregador, daí eu achei na Cama dos Gatos. Estava com os gatos esse tempo todo. Então o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar com vocês sobre o governo destruindo meu ovo, né? Como diria o Faustão, <risos> se vocês conhecem os memes. Sim, o pior que. O pior que é assim, ó, deixa eu mostrar ainda para vocês. O que é a fizeram? Sei lá tá com 11%. Olha aqui, ó. Ainda roeiro a ponta. F no carregadorzinho. Próxima vez eu vou deixar ligado aí. Quando elas mastigarem, levam um choque. Então, o que eu quero falar com vocês? Eu vou falar de maneira geral o que tá acontecendo nos Estados Unidos, no ocidente, né? E o ataque que está tendo aos ovos. Ah, mas por que for ovo? Bem, porque ovo é simplesmente uma comida top pra caralho, né? Ah, e todo mundo que fala assim, ai, ovo tem colesterol, ovo faz mal. Qualquer pessoa que reclama de carne vermelha, ovo, gordura, manteiga, prefere margarina, um reclama de sal, né, ou coisa do gênero, tá errada, não sabe do que tá falando, você tem que ignorar, o negócio é comer carne vermelha, comer ovo pra caralho, Cinco ovos por dia não faz mal, só não come ovo cru, tá, mas cinco ovos por dia não faz mal, fritar coisa na manteiga faz bem pra caralho, é bom pra caralho, e se deixa feliz, não tá errado, bem. E claro, tu tem que fazer exercício, tu tem que trabalhar, não adianta pegar e ser uma bola de sebo sentada na frente de um computador o dia todo, tá? Disso daí eu tenho um pouquinho de experiência para falar, tem que pegar e fazer exercício, ganhar força, não ser urbanoide, não ser um sojado. Então, comecem por aí. E por que, que o pessoal tá querendo banir o ovo? Já tem agora o... a UF, né? O Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, né? Mas que eu vou chamar de UF, ou Vet se for considerar o o Klaus Schwab. Né? Uh, a UF e o Bill Gates já estão começando a falar mal de ovo, o Bill Gates já está falando que a gente tem que ter uma forma alternativa de poder lidar com a questão do ovo, porque ele tem muito colesterol, causa problemas de saúde, e esses problemas de saúde fazem com que o sistema de saúde americano tenha muitos problemas, porque as pessoas têm problema no coração porque comeram ovo. Daí tem a UF também falando que uh, ovo, ovos são um problema e comer ovo aumenta o risco de ataque cardíaco. Isso aqui... Né? Esse tempo todo não aumentava o risco de ataque cardíaco. Você era banido se você falasse que aumentasse. Agora o pessoal admite. As próprias empresas admitem que isso está acontecendo. Aí saiu um estudo, que eu não sei se prova, eu só vi que eu peguei o um estudo só pelo abstract mesmo. Que a gema dos ovos ela tem alguma coisa, tipo algum, alguma enzima, alguma coisa assim que se tu comer. Não precisa comer cru, pode comer de boa. Ela ajuda a produção de anticorpos de para anticorpos aquelas proteínas spike, que é a que tem no, na capinha do, do vírus. Né? E também é a que tem na... É, não é a que tem na, na, na, na inoculação, na, na coisinha, tá? É, mas é que ela, aquelas de RNA fazem o teu corpo produzir. E isso aí causa certas inflamações. O pessoal tá vendo que tem um monte de coágulo estranho acontecendo, na verdade não parece ser propriamente um coágulo é uma inflamação da parte de dentro da tua artéria que se eu não me engano é o epitélio não eu esqueci o nome da, da, da condição, é alguma coisa it é alguma coisa assim, mas é uma, é uma parte interna, tu tem por exemplo assim, tu tem aqui a tua artéria, né Ela tem uma camada de músculo que regula a pressão e tu tem endotélio, lembrei, endotélio Uh, daí tu tem o endotélio aqui, que fica na parte mais interna, onde passa o sangue. Essa camada aqui, ela começa a, a inflamar, tu tem endotelite, e ela começa até a fazer as células esponjosas surgir, e alguma, em alguns casos até descola o endotélio da, das artérias. Isso é o que eu tava olhando, vocês têm que pegar e correr atrás, não confiem só porque eu falei, tá? Corram atrás da informação. E do o que acontece? Isso aí é por isso que o pessoal começa a tirar aqueles coágulos que são um, tipo uma tripa, sabe? Isso aí, tipo uma linguiça do cara daí os caras que a gente havia dado tanto que estão passando até linguiça nos teu, no teu vaso sanguíneos, cara, é foda isso aí. E aí o pessoal começou a ter certas coincidências, sabe? O problema é que são, a, a, as coincidências são as maiores causadoras das calamidades recentes no mundo, entendeu? As coincidências são o maior problema que a gente está tendo. Por quê? Porque começou a ter esse estudo saindo, né, já faz um tempo. Daí começou a ter problema para a produção de ovos, começou a ficar mais caro os ovos, começou a, por coincidência... Coincidência, muita coincidência Coincidência pra caralho Começou a pegar fogo uh, Locais onde tinha criadores de galinha Que produziam ovos, teve uma lá Não me lembro se foi na Austrália, Nova Zelândia Ou onde é que foi, foi algum canto assim Que matou 72 mil galinhas né? Pra vocês terem noção E tu tem também uh, Outros problemas que assim, ó, tu pensa Ah, é só pegar E tu começar a criar galinha em casa, beleza Só que teve muito criador de galinha uh, Tipo, de pequena escala Tô um com só pra avisar que foi pegar e fazer o que? Foi comprar ração, essas coisas, o pessoal mudou a... Mudou a fórmula da ração, né? Se eu não me engano, é na... Como que é o nome? Esqueci o nome da empresa. General Store, alguma coisa assim uh, Eles mudaram e daí as galinhas começaram a parar de colocar ovos. Tipo, é normal no inverno, né? Que nos Estados Unidos está no inverno, as galinhas diminuírem a frequência de postura. Isso é normal. Né? Porque elas dependem muito da luz solar, da alimentação e tudo mais. Só que tem umas que pararam completamente. O pessoal não sabe até se é permanente, no sentido assim... Se essas galinhas que comeram isso agora vão poder colocar ovos lá na frente. Não sabem se o pessoal pegou e nucou as galinhas dos caras. Né? E o problema é o que está acontecendo. Se tu for ver, cara... Eu não me lembro em qual cidade... Deixa eu ver aqui. Cidade em... Cidade na Bélgica, ovos. Eu tinha lido isso aqui uma vez. Né? Cidade na Bélgica... Não, é... Galinha por Família. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu esqueci o nome da cidade, eu tinha lido aqui. Uh, Mouskron. É, essa cidade mesmo. Era uma cidadezinha que pegou, eu vou mandar aqui o link pra vocês, para vocês terem acesso, fontes colocadas aí. Ela pegou e liberou basicamente para famílias que queriam galinhas, eles davam as galinhas. E daí começou a ter, digamos assim, vários fenômenos interessantes, como tipo, a quantidade de lixo que é para os aterros de lixo orgânico diminuiu, porque tudo que sobra, tipo casca de abóbora, melancia, essas coisas assim, casca de banana tudo eu tiro para as galinhas, cara. Você tira o resto de comida para as galinhas, as galinhas vão lá, detonam tudo aquilo lá, colocam ovo, tá de boa. O que acontece? O pessoal daí começou a fazer uma projeção, utilizando, parece que é a cidade como base, se tu tivesse um terço das famílias americanas produzindo galinhas em casa, se, digamos assim, fosse... se fosse... É bem distribuído, né? Se organizasse certinho, todo mundo come, tu teria com que a produção toda de ovos à escala industrial americana seria basicamente inútil, não, não precisaria existir. Né? E daí tu começa a se perguntar por que, que a pessoa tá o pessoal está fazendo cerco a galinhas, e não só a sua alimentação, como o Bill Gates quer fazer ovo de soja, né? Ovo de soja e grilo, pra tu poder. Tu nem tu vai ter que fritar ele, sei lá, no. no, no numa margarina, tem que, tem, tem que colocar uma margarina especial lá com um com patê, patê de gafanhoto e já era. E aí tu começa a ter toda essa questão que o pessoal vai, provavelmente, querer regular no futuro a produção de animais. Vamos falar que tem, sei lá, uma gripe aviária, galinha tem que usar máscara, claro, estou exagerando, mas tipo, gripe aviária, se tu for ver, ela ocorre no inverno onde tu tem, em grande parte, ar estagnado, que é nesses grandes criadouros de galinha, que são justamente a galera que pega e tem um criadouro de vírus, se tu for parar para pensar. Porque tu está pegando qualquer patógeno, juntando um monte de animal, numa situação de extremo estresse, onde o animal não se alimenta direito, né? Se vocês já viram como que é a criação industrial de galinha, cara, é as galinhas tudo parada, né? Ela fica com luz 24 horas, ela dorme acorda, come um pouquinho aqui do lado, toma água, dorme, acorda. Ela não se move, porque se ela se mover, ela perde a boca. As que morrem ficam ali pelo meio mesmo. O pessoal tem que cortar o bico das galinhas para elas não ficarem se bicando e se matarem lá no meio. O animal tá sob estresse. Ai, forra, tu tá soando feito um vegano. Não, eu não sou vegano, eu sou simplesmente o seguinte. Eu acho que tu tem que tratar bem tua comida. Por quê? Né? Por quê? Porque se tu não fizer isso, tu vai ter uma comida de menor qualidade. Simples assim. Porque ela vai ser uma comida mais nutritiva. Se tu for ver, as galinhas pegam, elas comem o quê? comem um monte de inseto, comem resto de comida, comem um monte de tralha, saem ciscando o chão, elas têm, galinhas conseguem compactar pra caralho o solo. Pode parecer que não, mas sim, elas são pequenininhas e têm uma área de superfície nas patas bem pequena, né? Então elas dão uma compactada grande no solo. Elas também, se tu colocar elas em cima de uma pilha de uma pilha de composto, elas normalmente abrem tudo para tentar ver se elas pegam as minhocas, as coisas do gênero que estão tá ali no meio. Né? Tem gente que faz, é, é, como que é o nome? É, um pastoralismo rotativo, aquele tipo, manda as vacas, manda as galinhas logo atrás para comer todas as moscas e coisas das fezes das vacas, elas já esparramam tudo. E assim vai, cara. O que, que acontece, então? O que, que é importante ser dito nesse caso? tu então, tem diversos sistemas que tu pode fazer que são talvez até mais eficientes para o aumento de qualidade alimentícia que envolvem, por exemplo, o cara ir para o campo. Por isso que eu falo para a galera vir para a fronteira, porque, na verdade, isso tudo faz parte de uma grande armadilha elaborada por mim, no qual eu vou convencer vocês a se tornarem sobrevivencialistas bucólicos, né? pessoas que moram no campo e praticam sobrevivencialismo. Vocês não vão ter, tipo, ah, eu quero ter um sutilzinho no campo para passar final de semana. Não, tu vai ter uma fortaleza no campo, né? que vai ser impenetrável e imbrochável, o troço vai ficar lá, levantado para sempre, para todos verem, e vocês vão passar gerações à frente. Se depender de mim, vocês vão fazer isso. tá? E... O pessoal mandando um monte de coisa de galinha aqui. E o que ocorre nesse caso? Uh, simplesmente há um cerco do Estado e desses globalistas para tentar derrubar isso daí. Está né? começando com as galinhas, porque são uma fonte muito fácil de proteína. Né? Vai começar a avançar para a criação de outros animais, como cabras, porcos, ovelhas, gado. Né? Porcos aqueles pequenininhos também. E assim vai indo. Né? Uh, o Capsul já fez um vídeo explicando como não comer ovos é libertário Daqui a pouco faz, né? Uh, qual que é o lado bom do Estado? Como que é? Uh, o Estado quer banir o ovo E como isso é bom na visão libertária É <risos> a volta pouco... Só falta ele dizer que quem faz um mercado negro de ovo Tinha que ser preso duas vezes o que o Xandão falar, tá bom? Duas vezes Não é uma, é duas vezes Pra ser é, a tal da proporcionalidade, né? É duas vezes, se eu não me engano Ouviu, Diego? Você tem que investir na bolsa, na bolsa... Da bolsa da galinha. Na bolsa do... Eu ia chamar a bolsa frango, mas daí os maromba não vão querer pegar e fazer nada. Ah, pode chamar, na verdade, que eles vão comer frango. Então tá, você tem que investir na bolsa frango, Cla. O que acontece? Ah, vamos pegar e fazer a bolsa frango, bolsa do boi gordo, bolsa da. Da ovelha lanosa, né? Do porco do porco feliz. Todo tipo de coisa. Do, do pato cobra, que são os gansos. Cara, eu tive ganso quando era novo. O bicho, olha, é, é esse daí é assim que é o demônio encarnado. O, o, o, o ganso é um animal desgraçado, o ganso. Cara, o ganso ele, ele pega, peita qualquer coisa, não tem medo de nada e pra ele a paz nunca foi uma opção. E todo dia que aquele animal acorda, ele escolhe violência. É complicado ter ganso, cara. Mas é da hora pra caralho. É melhor cachorro. Os bichos bicho fazem uns alerta da porra, entendeu? Bolsa frango, batata doce, a. fechou, clã. fechamos todos agora. Já era.